eu sou, não falei o meu nome, né, irmãos, mas o já conhece. pastor, o seu o trabalho nosso aí. Meu nome, por que importa, não é, de irmão. é que Deus nos troque o nosso nome, né, irmãos. Aleluia. Na glória nós teremos outro nome. Glória a Deus! Aleluia! E nós somos de notipó, sou crente, já uns dias, bons, sem ter Jesus novembro de 2002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 Juízes. Tá bom. Juízes 13, acharam, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quem achou diga escola dominical. Escola dominical. Aleluia. Não vem na escola dominical, irmãos. Custa achar. Estou brincando. A Bíblia é muito grande, né, irmãos?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 Podem ler o quadro, um, dois, três Agora, pois, guarda-te e vejo a Deus vinho como da voz, nem como as dor de mim. Sim, porque eis que tu concederás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará na falha Aleluia. porque o menino será nasileu, que significa separado consagrado de Deus desde o ventre e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Olhe bem. Então a mulher entrou, falou, falou para seu marido: Dizer, o homem de Deus, vê a mim, o que a é essa, que é a vida homem de Deus. Delícia, mas não tem de onde nem ele tem Porém, disse-me,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 você é escolhida nós não estamos aqui, irmãos, para passar o um tempo Passar o um tempo nós passaremos em qualquer outro lugar desse mundo nós estamos aqui para dizer glórias ao nome dele glória a Deus, em glória. troca disso eu creio que Deus fará muitos milagres eu entrei, Deus irmãos, eu vi isso na placa igreja pentecostal se os pentecostais não foram embora ainda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 Isso, ó glória a Deus. E essa noite, Senhor, Deus nos exerce. Fique conosco, meu Deus. Abençoe esta obra, como Deus abençoa de uma forma especial. Os jovens da minha esquerda Senhor possam ser tocados pela presença de Deus essa noite. Deus, que a sua glória encenda o coração de cada um de uma forma especial. Que o desapareça desse lugar e que o Senhor apareça e cresça no coração de cada um, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E logo nós ficaremos de pé de novo. Não, nós estamos vindo de algumas batalhas. Hoje nós fizemos um culto na praça de Matipó e falamos de Jesus igual doido naquele lugar, irmãos. Glória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E eu sinto, irmãos, a presença do Espírito Santo. Do Glória a Deus, aleluia. Gostaria que você levantasse a sua mão e, pelo menos um minuto, Deus, dissesse alguma coisa para Ele essa noite. Meu Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus, meu Deus, o poder, Deus de graça. Fala conosco, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, a vitória Oh, glória, aleluia. Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesta noite o Espírito de Deus está visitando a sua casa. Oh, aleluia, Jesus. Essa noite, o Espírito de Deus está visitando oh, Deus, de Deus a, a sua família. Aleluia, meu Pai. Grande, grande! Os ângulos do Senhor estão avançando lá na sua casa esta noite. Aleluia a Deus. Aleluia. E quando você voltar para casa, vai ver a diferença na sua família. Voltar ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, então, São Sansão, é Sansão perde o temor de Deus.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 Não vai lá fora do mundo conhecê-lo, experimentá-lo, não. Porque é, é melhor estar, irmãos, na casa do Senhor, servindo, oh, esperando. Deus. Não que oh. querer ir lá atrás, conhecer, mas ele quer ir. E o pai dele chama de sanção, tem mulher em Israel. Glória a Deus. Diz, não, pai, não quer saber, eu sou juiz em Israel.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 Olha para mim, quero conhecer lá fora, quero ver como é. Não, quero provar, só um bolinho. Eu quero saber como é o mundo. E o pai dele diz: meu filho, não vai. Porque você é alguém chamado do vento sua mão. Você é alguém consagrado, separado. Aleluia. separado Aleluia! Glória a Deus! Glórias. Mas ele quer. É que? Aleluia. Ele não quer conceder do pai, da mãe. Ele quer experimentar, irmãos. É o mundo. Aleluia. mundo, você entende? Porque os amigos, às vezes, irmãos, da escola, da rua, da faculdade, os amigos nossos, eles têm essa tendência de querer nos levar para experimentar. Aleluia. Os caras dão um beijo de língua. Vem cá para fora da tá? Você nunca deu um carro. Aqui fora nós ficamos. Na igreja você não pode ficar. E aqui fora no mundão nós ficamos. Você usa ficar, quem tem que fora? Aleluia. Aleluia. Aleluia. E o Sassão vai. Aleluia. Não, ele vai mesmo. Estou falando sério. Ele vai porque ele quer ir. Porque ele não quer ouvir, ele quer pegar. Aleluia. Glória a Deus. Embora o pecado sede. Para ele cheira. O que ele quer? Glória a Deus. vou. E o Pai disse: pai, não. Você foi consagrado pela mão de um anjo com alma ilustra. E, e anjo com alma ilustra, no Velho Testamento é Cristo. Aleluia! Glória a Deus consagrou! Não vai! Aleluia! Mas ele disse: Eu sou juiz Israel. Eu sou juiz em Israel, nosso Aleluia eu sou a autoridade máxima que ninguém pode mandar e mais eu e ele vai e ele casa uma vez, separa a segunda, separa, a terceira, separa na terceira vez que ele separa na terceira vez que ele casa com a Dalila, ele já tinha quebrado o voto dele, sim ou não? aleluia, glória a Deus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 E eu gostaria que você dissesse isso para alguém. Diga, irmão, você becou? Você já procurou o sacerdote? É, é Deus. Glória a Deus. mas não, não. É procura o sacerdote, não diz não. Esse negócio de procurar o sacerdote, não. pastor André não viu. pastor André não viu. O irmão que está de palidão é, não viu. Vou continuar Glória. nos mesmos nos mesmos jeitos. Ninguém está vendo. Ele é depois da escola. É. É depois da faculdade? É depois do mundo? É só no TikTok? Ou só no Hawaii? Ou só no WhatsApp? Meu telefone é privado. Ninguém vê ele. Vou continuar. Tá gostoso demais. Aleluia! Glória a Deus! E vai. Ninguém viu? Quer saber uma coisa? O né? negócio então, secreto é quadrado. Eu é grande. Vou até ficar na igreja. porque meu pai quer, minha mãe quer, para nossa disfarçada, mas Aleluia. Eu vou, tá, vou ficar lá, vou vou ficar lá, assim. Quando todo mundo cantar, eu vou, levanta a mão, eu. Meu eu bro. Aleluia. Eu sou sensando. Aleluia. Estou experimentando as coisas boas desta vida. Vejo tudo que passa na tela de tudo. Tudo que passa na tela dele, eu vejo eu sou Sanção. Aleluia. Passando, curtindo, tocando. É, o que eu quero mais é degustar a minha vida. E o Pai, Sanção, não vai, não, filho. Vai, não. Isso vai acabar te fazendo perder os olhos. Aleluia. Não com isso, Sanção. Você vai ficar cego. Aleluia. Que cego, Pai. Sou juiz em Israel. Diz você já pecou, vai para o sacerdócio rapar a cabeça e iniciar de novo o voto do Nazireu, irmãos. Toda vez que nós pecamos, e que nós, pastor André, não procuramos o sacerdócio, que é o Espírito de Deus, ou é Jesus, ou é o ou de nós, para rapar a nossa cabeça, do no sentido espiritual, iniciar de novo aquela jornada, pastor André, eu caí mesmo, pastor André, eu quero uma vida de novo, pastor André, você não viu. Mas eu perdi e eu quero iniciar tudo de novo. Quando nós pecamos e continuamos vivendo essa vida que provavelmente você está vivendo, provavelmente você está vivendo. Aleluia. Você está vivendo aleluia. aleluia! Certamente você está vivendo? Quando nós não procuramos o sacerdócio para rapar a cabeça, fazer aquela limpeza, aquela transformação, iniciar de novo do zero, é. Sabe o que que acontece? Deus envia uma Dalila para a nossa cabeça Aleluia, é. glória a Deus Dalila é. não é uma maldição na vida de sanção. Dalila é o juízo de Deus Glória a Deus, é. glória a Deus. É. aleluia Dalila é o mal que vem para Deus É Deus, aleluia Porque se você continuar da forma que você está Deus enviará a madalina para a sua cabeça é, é aleluia. Glória, a aleluia. Glória. glória a Deus glória a Jesus. aleluia e aí é pior aleluia. porque a madalina não tem dor a madalina é o juízo de Deus irmão. aleluia glória a Deus na santa sede ninguém vê, pode tocar até em pecado. Pode. Deus aleluia, pode. Deus mas quando a Berlinda chegar, Aleluia, sua que... chega. olha E chegar olha navalha, mim. E chegar sua navalha, Aleluia. Ela diz assim. Primeiro ele fala algumas mentirinhas que parece que ninguém viu. Ele inventa um monte de mentira. Nossa, se você trançar meu cabelo, e ela faz um teste, trança, e grita: Você diz que -se, eu sei, nossa, eu sou rico, que é, meu. Aleluia. Mas chegou o um dia em que ela rapou a cabeça dele, Pastor Antônio. E aí, Pastor Antônio, ela rapou a cabeça dele. E a força não está no cabelo, está no Deus que o consagrou. Glória a Deus, aí, aleluia. Eles perdem o temor de Deus. A igreja. E hum, é quer é coisa de boa? Glória! E ela rapa toda a cabeça. Ele quebra, não conserta. Ele está de boa. Tem que estar dormindo no colo dela. Diga para alguém mudar. É isso Cinco pessoas que dormiu na hora errada. Eu que dormi na hora da palavra. Pedro dormiu na hora da intercessão. Jonas dormiu na hora da tempestade Davi dormiu na guerra E Sansão dormiu na hora da tentação Aleluia glória a de Deus Chega na terra dela e dorme um som Chamado sono do pecado Irmãos de Deus, O Deus. pecado Nos causa som Não é som Nesse sono, Não é esse que você está tendo agora O pecado Causa um sono espiritual Aleluia Desejo jejuar, morar, as madrugadas. os montes. Ele perde tudo. E dentro do Paulo dele dorme. E ela grita. Ela grita. Sansão, do rei, Sansão! Aleluia! Ele diz, é um sol que o sol vai cair tudo. Quando ele levanta. Quando ele levanta o braço, ele já cai. Eu acho que ele não aumentou nem o peso do próprio braço dele. É, hey, Deus. E eles amarram ele. E a Não disse que furou, diz que arrancou. Os dois olhos dele. Glória a Deus, Senhor é de Deus. Rodada, ele... Cuidado com seus olhos. E... Acho que seus olhos são muito bonitos para ser arrancada assim né? por qualquer verdade que aparece. Eu acho que você é maior do que mais. Glória. Arranca os olhos, amarra os cursos. índio, o arreio do cavalo negro. Coloca no moído que é o serviço do cavalo. Glória, a Jesus. O cavalo rodava remolco no moído e conhece. Tira o carvalho de foi Sansão. Todo mundo faz uma festa no tempo de Dagom e vamos comemorar a derrota do homem que Deus disse. Sansão, você será a mão da justiça todos os cristãos. Aleluia! Sansão, você ah, é? vai ser o mesmo Deus em Israel. Todos... Coloca no meio e faz a festa para comemorar para celebrar a derrota do grande juízo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Ele está morrendo em volta do mundo. Glória, glória, glória, glória. glória a Deus, aleluia. Quem sabe você que veio aqui essa noite me ouvir faz anos, olha mim, faz anos que você está rodando em volta do ruim. Sua vida não sai disso. É um círculo de depressão, ansiedade, angústia, desobediência a pai e mãe.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 Aleluia Escute uma coisa que eu vou dizer Irmãos Ninguém te ligou a ser crente Aleluia Não que eu saiba Glória Porque... a Deus Então tu estás vivendo Como Sansão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 Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa noite Aleluia. Aleluia. os seus cabelos estão voltando a crescer de novo. Confetiza isso na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, de Deus. Aleluia, aleluia. aleluia. Continua orando mais um pouquinho, olha aí. Aleluia, glória aleluia, glória aleluia, Deus. glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, glória a Deus. Dado de de de o nome do, nome do Senhor, de Deus de Deus que de Glória a Deus, aleluia. Grande, grande, grande Deus, de poder! aleluia, glória, glória a Deus, poder, papai. essa noite você não será um sessão derrotado. Glória a Deus, essa noite você não será um sessão derrotado. Um derrotado. Quem te prendeu,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 Algo muito extraordinário, muito espetacular. Deus me dizia para te entregar essa palavra profética. O Senhor me dizia assim: diz para ela que ela é um Sansão escolhido, aleluia, regado no meio de muitos, e que Deus havia te separado, te consagrado desde o vento da sua mãe é oh, uma obra muito grandiosa Aleluia. e que Deus ainda vai te usar de uma forma muito grande como uma ferramenta poderosa nas mãos dele glória. o Espírito de Deus vai te tomar como tomou Davi glória. por isso não ande como os que estão lá fora próximo de você estão andando porque Aleluia. melhores coisas tem Deus para fazer na sua vida do é, que te ofertar. É. Essa noite, tu vais voltar para casa diferente. Glória né? a Deus! Porque Deus conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. E eu declaro que a partir de hoje, algo novo vai começar a acontecer na sua vida. Algo muito grande da parte Glória. de Deus vai começar a acontecer na sua vida. Tu vais louvar, tu vais adorar, tu vais ministrar. E pessoas serão impactadas com a glória de Deus. Glória a Jesus. Seja cheio do Espírito de Deus nessa Aleluia, Jesus. Mande as mãos, Vamos, vamos orar. Mande as mãos. Declare um milagre na sua casa, na sua família. Oh, Deus. Declare algo novo na sua casa. Sei que nós somos poucos. Aleluia. Eu trabalho com a libertação, irmãos, há mais de dez anos. Eu sei que a libertação, às vezes, o foco dela é descrente. Mas eu não posso deixar de orar essa noite pelos irmãos, por esse propósito. Aleluia! E eu gostaria que você também orasse com fé. Com muita fé nesse tempinho que resta. Amém? Quero que eu ore, irmãos. Levante as mãos em oração essa noite. Como o nosso tempo já está avançado, eu vou fazer uma oração e vou contar até três. Aleluia! Eu me um Quando eu terminar no três. O que vai acontecer quando eu chegar no 3? Aleluia, Jesus Acontece muito, irmãos O José já foi comigo Em muitos lugares Acontece muito de que a mão da pessoa Não consiga baixar mais Oh, Deus O padre fiar, a mulher Para a mão dela baixar, não é não? Aleluia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 a minha vida está toda torta, pastor João eu sinto que o meu lugar é na igreja, mas eu fico dividido e essa noite Deus falou para mim que eu quero reconciliar aleluia até três, não vou se entender vamos lá se chegar no três e a sua mão ainda continuar levantada para cima e não conseguir baixar eu oro depois do pastor André. Aleluia, Jesus. Se alguém cair nesse deseado, Pode acontecer. Se alguém cair nesse Os obreiros. É, nós oramos depois. Aleluia, glória a Deus. Vamos para cima. Aleluia, Jesus. Fecha o olho, fecha o olho. Deus. Se não tiver muita fé, finge que tem. Em nome de Jesus, Aleluia! Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. É um! Querem Glórias. Glória a Deus. de Jesus, Senhor. Toca o sangue de Deus. Oh, glória! Só oh, Glória a Deus. Louvem citadas a nós, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Deus. Deus. de da Se existe, meu é Deus, te abençoe, com Se existe, meu Deus, Se existe. Senhor. Para a minha parte, meu povo, meu Deus, que eu pessoas, a nossa cidade, Senhor. Em nome de Jesus e meu Deus, que casa apontou em a sua poderosa poderosa pai glória, glória, <ausos> Viriam é é um um um um um um um para para as escolhas. Viriam Viriam para as que não tem isso? Que Que não Transformar é. um essa noite é Deus e meio, meu Deus, em nome de Jesus e de Nazaré. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, dá uma anestesia, Senhor, contar esta doença, meu Pai. Dá uma anestesia, Senhor, nos vindo nos ossos, nos nervos, meu Deus. Nos tem Senhor, agora. Pessoa que talvez foi desenganada Pela medicina ah, Essa mulher De homem que tem infecções As delas do de Meu Deus em nome de Jesus Nós que estamos O dom da cura neste lugar Nós que estamos agora nesta silla Olha mais um pouquinho Olha mais um pouquinho Deus, Deus, Deus, Deus Deus, Deus, a em nome de Jesus, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu nome de Jesus, nome de Jesus, fechou, fechou, nome de Jesus, é nome de Jesus, o nome de Jesus, é o nome de nome de Jesus, é o de de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 Yes. Eu sinto o sol a assim. oh yes. Não Não da Deus, Deus, a Deus, aleluia, aleluia. glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, que está em não sinal, é dois e meio. Pode poder, papai, Foi, aleluia Aleluia. É glória a Deus, aleluia, Jesus. A vitória, aleluia. Telescope. Olha só, dá aqui o corpo vai começar ah, a lançar como se estivesse sendo empurrado. Ó. Ó. Olha aí, ó. Ah, Durezas no fígado, Deus. doenças nos rins, ó. Ah, no sangue, Senhor. Ah, a visível, meu Deus. Olha a impressão arterial desregulada, diabetes, Senhor. Glicose fora da comum. Olha que a medicina não poderá resolver, nem com os medicamentos, mas essa médica é claro. O milagre na sua casa, na sua vida, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Santado o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia! Saltado o santo, oh, santo nome do Senhor. Aleluia, a todos aleluia Jesus. Oh glória a Deus, aleluia, aleluia. exaltado o nome do Senhor, Glória a Jesus, Glória, aleluia Santo O Senhor, a Deus. Aleluia. Oh aleluia. Moção muito forte de Deus tocando casa oh, Deus. Oh, Deus tocando tudo que você Glória mesmo. da glória se você deixar, Isso, só se deixar, aleluia. Você abrir a porta, a Deus. É. monção de cura, irmãos. Está nesse lugar, glória a Deus. Aleluia. Deus, olha aí ó, mais forte ó aleluia. Eu resisto, a palavra Deus, Glória é a Deus, é Deus, se tivesse aleluia. Alguém te burrando, te tocando Aleluia. Glória pode, a Deus. Deus, Aleluia Pede mais forte Deus, Aleluia Glória a Aleluia, aleluia. aleluia. o Glória a Deus. Aleluia. Soltado no nome a de Deus. Deus. Aleluia, é Deus, Deus, Deus. Aleluia. Glórias. Glórias. Cumple, Soltado cumple, o nome do rádio. Aleluia. o Aleluia. glória. o Aleluia. Glória. Oh, glória.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 Sentiu algo, irmãos, tocando nas suas mãos? Glória sentiu, a Deus. Irmão? Aleluia! Quem está com a mão anestesiada? Alguém ficou? Aleluia. Está normal? Está abrindo? Fechando? Aleluia, Jesus. Oh, Glória. Sentiu, Aleluia. Aleluia. Grande a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glória. Irmãos, depois nós olha pelos irmãos que sentiram algo diferente. Deus abençoe. Eu volto para o pastor André. Aleluia, Simão, Aleluia, todo mundo que é crente. Aleluia, Amém. Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do Senhor. A vida do pastor Gilvan. Que Deus continue abençoando e nos dando cada vez mais ministerial. Aleluia, grande nome de Deus, aleluia Deus abençoe também Diaco José Aleluia E o João Márcio também que está Acompanhando nesta noite, Deus abençoe A bendice e os familiares também Pastor, leva a bênção do Senhor Para a família também lá Em nome de Jesus, aleluia E a Deus Irmãos, vamos estar tá fazendo um minutinho De oração e voltar